Já vi? Já vi? Já fiz? Este tem que ver melhor. Não sei se merece. Já vi? Ó ah, ah, ah, ah, oh, pai Natal, está aqui uma mensagem. Mostra. Extremamente interessante. Veja lá se consegue. Ah, é, é a mensagem do Manuel Lóvis. Ah, pois, ele diz assim. Ó oh, oh, pai Natal, é mesmo verdade que consegues entrar em todas as chaminés do mundo? Claro, ah, claro. claro Como é que eu explicar isto? Bom. Obrigado, Manel, pela tua questão. É uma coisa muito pertinente. E como vocês sabem todos, não há duas chaminés iguais, são todas diferentes. Umas grandes, outras largas, outras mais estinhas. São. Assim, são todas diferentes. E eu, às vezes, hum, exagerei um bocadinho nos doces e o Pipinelo também. Não conseguimos passar. E, então é que elas têm que elas conseguem andar à onda. Cortas ah, o pai na tal efeitinha, este parece fiel. Lembra-se. Bom, <risos> bem, enfim. Como estas coisas às vezes se complicam, mas é uma solução. Tenho um pó mágico, uhum. que se acima pim. das prendas, puf, elas ficam pequenininhas, pequenininhas Tipo pequenininhas. microscópicas. Depois mete-se lá para dentro e depois atira o pózinho e elas, pim ficam grandes. Ah, pois é. Isso dá, dá um resultado. Mas há umas casas agora que uhum. nem chaminetei. Tem é um turbinho e depois vai dar um exaustor cheio de gordura pois. e depois e eu não consigo meter lá as prendas, e então tem que combinar é com a família. Não, não se diz nada, é é segredo, a família e as prendas entram por lá por dentro e... É, a ah, tá ver? É tudo combinado. Tudo ah, combinado. Bom, era assim que resolvemos os problemas todos. desta é que não estavas à espera. Oh, oh, oh, oh. Desde apareçam não ficam sem prendas. Sem prendas é que não, cá. É Natal!